Acorda, mas pode ser sem pressa. Lá fora já começa cedo, nós não temos nada a perder. E aqui dentro o tempo passa lento. Nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco. Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender. Pra que comunicar assim? Não tem nada de errado, pode comer. Mas se vá, se for de qualquer jeito Antes me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim, por nós Você não sabe o quanto é importante Eu poderia ouvir a sua voz Deixa eu tentar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 Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Ai, eu errei o acorde que droga Não mais se vá Mãe, por que você tá mexendo a câmera pra lá? Eu ia mostrar a larga. Não, mãe Que eu deixo Pra fazer <risos>